Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastani e você está no canal Bruno Cashback. Primeiramente quero te parabenizar por já estar tá aqui assistindo esse vídeo procurando aí um conteúdo que possa te engrandecer de alguma forma. E eu tô aqui para te ensinar aí coisas aí do mundo do, do, do cashback para você aprender cada vez mais, ganhar dinheiro, economizar e por aí vai. Então fica até o final do vídeo aqui para você entender tudo que eu tenho que falar sobre o cartão aí do, do Ipiranga. E aqui a gente vai agora para a tela do computador para eu poder te mostrar aí o que me chamou muita atenção nesse cartão. Olha só, a gente está aqui na tela do computador e aí como você pode ver aqui um benefício gigantesco aqui, ó. Que ele está mostrando aí de 8,5% aí para você fazer nos abastecimentos. Que é um valor muito, muito alto e interessante aí para a gente economizar aí nos combustíveis. Porque depois que o AME Digital aí diminui aí a parceria com o BR, né, os postos BR... É, o único aplicativo aí que ficou aí assim para nos ajudar mesmo a economizar foi o abastece aí que é do Ipiranga então você tendo esse cartão é, você vai poder economizar aí no abastecimento do seu carro e ele está como um principal aí aplicativo para você poder economizar de verdade como você pode ver o cashback aí de 3,5 é no combustível você vai receber de volta aí na sua fatura 3,5% dos abastecimentos no Abastece Aí e 1% em outros estabelecimentos, excetos em postos concorrentes. Então, se você fizer o abastecimento com o cartão Ipiranga em outro posto, você não vai ganhar nenhum tipo de cashback. Tirando isso, qualquer tipo de compra que você faça padaria farmácia qualquer um desse tipo ele vai estar tá te dando aí um por cento de cashback então vamos continuar aqui porque ele fala que dá até oito e meio por cento porque você comprando aqui pelo abastece aí ele te dá um é, 5 de cashback e esse cinco de cashback que não abastece aí não é sempre que você vai estar tá ganhando você vai ganhar sempre os três e meio do cashback do cartão porém esse 5% cento aí depende aí de promoções Vai, pode variar o valor que você vai receber, mas aí o ideal é que você sempre abasteça quando tiver tendo essas promoções para você. E você com o aplicativo instalado, ele vai sempre estar tá te mostrando e às vezes é, é possível você até receber uma promoção um pouco maior, que eu já vi acontecer de 10% também. Então é bom você também, além de, claro, é, ter o cartão de crédito, o Platinum, você ter instalado o aplicativo Abastece Aí. E aí continuando aqui, ó, você vai ganhar 20 reais no primeiro abastecimento aí com o Abastece Aí. E cadastrar o seu cartão Ipiranga no aplicativo e resgatar o seu cupom Então mais 20 reais aí para você estar tá computando aí pedindo esse cartão Tá bem interessante, então ó, fica até o final do vídeo como eu te falei Para você entender realmente se vale a pena ou estou apenas te mostrando aí Os benefícios primeiro e depois a gente vem aqui para o final Para te falar se realmente ele vale a pena ou não E voltando aqui, ó, você tem o Connect Car grátis por dois anos O Connect Car é aquela tag que você coloca no carro para poder passar direto o pedágio o estacionamento, claro que vai descontar da sua conta Mas é uma facilidade aí que ajuda muito, muito mesmo E aí ele te dando aí dois anos de isenção aí de anuidade aí fica, fica perfeito, vamos dizer Isso aqui faz uma diferença bem grande mesmo Da bandeira Visa, né, você vai ter todos os benefícios da Visa Se você quiser saber, saber mais, é só você clicar aqui é, Eu vou deixar o link aqui do site para você poder solicitar o cartão tá? E aqui você ainda tem aí, ó, a cada um real gasto você tem até 8 quilômetros aí de vantagens e essa parte do quilômetro de vantagem é importante você saber que para quem é, gera milhas gosta de viajar bastante ele tem um, um convênio com a Latam então você consegue transferir vários pontos bonificados aí para Latam então se você quiser aprender mais aí sobre o mundo das milhas vou deixar um link aqui na descrição aqui do papo de milhas que é um curso de um amigo meu muito bom e olha você ainda vai ganhar cashback se você comprar ele tá Aqui no link da descrição tem um cupom exclusivo do canal, beleza? E esse é o momento de você deixar o like aqui para ajudar o canal. Saiba que hoje sou eu que estou pedindo esse like e de repente amanhã é você que está entrando nesse mundo também de, de fazer vídeos e poder passar seu conhecimento para outras pessoas. Então ajuda aqui o canal a crescer, se inscreve e dá o like aqui para ajudar, beleza? Então você tem assistência veicular 24 horas, assistência veicular da Mundial com o titular adicional estiver conduzindo o veículo no momento da ocorrência, isso aqui é bem interessante também. Ó, isso aqui vale a pena. Isso aqui eu gostei, hein? Isso aqui eu gostei. Isso aqui pode te economizar uma grana boa, bem boa mesmo. E no quilômetro de vantagem com esse cartão aí também você já se torna prestígio no programa de quilômetros de vantagem. Os outros benefícios aqui você tem 50% de desconto nos cinemas através, porque é um cartão do Itaú. Você tem, você dobra suas chances aí nas promoções do Ipiranga e aqui também você ajuda aí é, o Ipiranga aí nos programas de neutralização de cabo, carbono, né? Então beleza, e o que mais aqui? Cartão internacional, aceita todo mundo, todo cartão praticamente é isso, principalmente Platinum. E aí você ainda tem mais serviços do cartão, que você tem o cartão protegido, o conta paga garantida, seguro acidente, seguro parcelamento de fatura, crédito pessoal Ipiranga, você pode ler depois, posteriormente aqui, cada informação tá aí você tem aqui para tipo, tirar dúvidas também tem mais coisa aqui qual a regra de acúmulo com o cartão Ipiranga então a gente já vai aqui ó para calculadora Platinum então vamos supor aqui que você tem um gasto mensal aí de 4.000 e aí você gasta aí sei lá 400 reais pelo aplicativo do do abastece aí né E aí no total ó, você vai estar tá ganhando aí 50 reais de cashback Olha interessante eu gostei 50 reais é bastante coisa você tá recebendo aí, dá mais de 1%, né? 1% das compras, mais 3,5% aí da, uh, dos 400 reais. Bem interessante, mas vamos ver se realmente vale a pena. E agora a gente vai ver aqui nessa parte. E o que pega nele nessa parte aqui é a anuidade, ó. 12 de 34 reais então se você gastou lá quatro mil reais né ganhou 50% de cashback menos 34 é igual a 16 reais hein? então como você pode ver no final você vai estar tá aí apenas recuperando 16 reais aí nesse gasto de quatro mil porém ele tem outros benefícios aí que dá para você balancear e se vale realmente a pena para você tá pedindo esse cartão pois não é, ele tem o quilômetros de vantagem que muitas das vezes dá para você fazer uma transferência bonificada aí e de repente poder viajar aí pela Latam. E como você viu no final das contas se juntar todos os, os benefícios e, e a despesa né, da anuidade ele fica assim um pouquinho um pouquinho fraco vamos dizer assim, tem alguns benefícios bons como a assistência aí 24 horas acho interessante porque se você utilizar uma vez vai ter uma economia grande vamos dizer assim né. Porque é, um, é, é caro mesmo se você precisar e infelizmente ele não tem aí um programa é, no sentido de isentar a anuidade assim alguma coisa clara. Né? Todos esses cartões deveriam já, quando foi pensado o cartão, vou criar um cartão, pensar de uma forma de isentar eles. Pois, porque tem pessoas ali que conseguem gastar certos valores todo mês, né? E se for um cartão bom, assim como esse seria bom se não tivesse anuidade, estaria ótimo. Mas tem anuidade aí fica complicado e não tem uma, uma forma de isentar, né? Vamos lutar para os bancos verem que a gente pô, quer utilizar o cartão, mas anuidade não se paga mais hoje em dia. Não se paga. No card eu tenho uma playlist gigante aí de cartões que dão cashback, alguns que tem anuidade, outros que não, outros que podem ser isentados aí com gastos que aí é, é, ficam muito mais é, melhores do que esse de você tá pedindo no momento né porém como eu falei no começo do vídeo o aplicativo abastece aí é uma boa possibilidade mesmo que você não peça esse cartão você tá instalando porque você vai estar tá ganhando os pontos e ganhando cashback mesmo não tendo esse cartão então é interessante que você já utilize o abastece aí pois como eu falei o ame digital ele diminuiu muito a parceria com os postos BR, e aí esse fica com uma possibilidade muito grande para você poder economizar aí no seu abastecimento do seu veículo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar o like, beleza? Então até a próxima, valeu!